Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou falar sobre hidrocarbonetos. Se você quer saber como são, assista esse vídeo até o final, que eu vou te falar de uma forma simples e clara. hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênio e todos são homogêneos. Muitos combustíveis utilizados no nosso dia a dia são provenientes de hidrocarbonetos derivados do petróleo, como o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e eles são divididos em subgrupos para, para facilitar nos estudos e nomenclatura dos hidrocarbonetos. Os alcanos têm cadeia aberta e saturada. Saturada porque só faz ligações simples. Ela pode ser normal ou ramificada. E a fórmula geral é Cnh2N2. Esse N indica o número de átomos de carbono que compõem a molécula. Você tendo a quantidade de carbono, você acha a quantidade de hidrogênio. Vou te dar um exemplo. carbonos eu tenho aqui? um, 2, 3, 4. Então, vai ser C4. O hidrogênio é 2N. 2 vezes N. Então, o N não são 4? Que é o número de carbonos. Então, 2 vezes 4. Mais 2. Na matemática, a gente sempre faz a divisão primeiro. né? A gente faz a multiplicação primeiro. Desculpa. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Então, vão ser 10 hidrogênios. Vamos contar. 3 com mais 2, 5. Com mais 2, 7. Com mais 3, 10. 10 hidrogênios. Então, a fórmula geral ajuda. Se você tem a quantidade de carbono, você acha a quantidade de hidrogênio sem precisar ficar contando. O alceno tem cadeia aberta. Ela tem uma ligação dupla. Ela pode ser normal ou ramificada. A fórmula geral do alceno é CnH2n. Os alcinos têm cadeia principal aberta com uma tripla ligação. Ela pode ser ramificada ou normal e ela é insaturada por causa da tripla ligação. A fórmula geral do alcino é CnH2n-2. Os alcadienos têm duas duplas ligações na cadeia principal, que é aberta, ela é insaturada por causa das ligações duplas e pode ser normal ou ramificada. A fórmula geral é CnH2n-2. O cicloalcano tem cadeia fechada, ela pode ser ramificada ou normal e ela é saturada saturada porque ela só tem ligações simples. A fórmula geral do cicloalcano é CnH2n. O cicloalceno tem cadeia fechada. Ela pode ser normal, né, igual a essa aqui, ou ramificada. Para ela ser ramificada, ela poderia ter uma ramificação em qualquer um desses carbonos. Vou colocar uma aqui para te dar um exemplo. Essa seria a cadeia fechada e é ramificada. Ela é insaturada, pois ela possui uma dupla ligação. E a fórmula geral do cicloalceno é CnH2n-2. E por que a gente deve saber a as fórmulas gerais? Bom, elas ajudam a gente a identificar isômeros, nos permite prever é, qual, é, entre a quantidade de carbono e de hidrogênio, a gente vai saber qual o hidrocarboneto que é. Por isso que as fórmulas gerais são tão importantes. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo foco e prejudicando seu desempenho. Percebendo isso, eu criei sete passos para otimizar os seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e fazer o download de forma gratuita. E não se esqueça de comentar nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!